Bom dia meus amigos, são 9 horas da manhã, estamos no início de setembro e estamos aqui no Malhão. no Malhão, na parte sul do Malhão, como podem ver, maré vazia, amplo espaço, temos barcos lá ao fundo, sinos e nós vamos para aquela praia ali, que é possível. há ali uma cascata ou semelhante, uma queda d'água, como vocês querem chamar, uma fonte, um chuveiro, enfim, vamos ali para aquela praia? e vamos andando por a praia que vai ser a praia do Malhão Norte temos aqui os passadiços ali há algumas caravanas que deviam estar ali mas enfim é o que temos cá e estão a ver que está bastante agradável praia do malhão Conselho de admira está o céu um pouco nublado vamos lá a seguir Estão a ver, chega de lixo e beatas na praia, enough of litter and cigarettes at the beach. Então o que é que aqui fizeram em várias praias do Conselho de Almira, cinzeiros de praia, é, o município disponibiliza estes cinzeiros, estão a ver, está aqui um, então as pessoas levam, metem na areia e metem as suas beatas aqui dentro, estão a ver, metem e depois descartam para o lixo. Este começou a estar calma, não foi abastecido será abastecido agora quando começarem Já agora ainda é cedo mas estou a ver esta ideia não é engraçada e estamos aqui na parte de entrada numa das entradas para a praia chega de lixo nas praias enough of litter in the, at the beach vamos lá estou a ver aviso perigo perigo de afogamento prevido animais temos aqui os condutores do lixo. Alguma informação? Praia do Malhão, Norte. Praia do Malhão, Norte. Bandeira Azul. Para quem não sabe. Praia do Malhão, para o acampar, fazer fogos e cães. Vamos lá, ver ali surfista. Mais uma vez, as melhores praias de Portugal. Mira, bem vindo à praia do Malhão. Temos ali os contentores de lixo. Aqui as áreas limitadas para o Salvadores e após a praia. Vamos à praia Maré Vazia, com o aviso perito de rocada. Ali uma casa de, do surf, onde guardam os prestes para ti com as aulas. O surfista lá ao fundo. Barcos para o lado dos sinos. Vamos ali para aquele lado que é a praia naturalista, onde está a dita cascata ou queda d'água. O que quer que chamem. Vamos lá continuar, Maré Vazia. temos aqui pegadas, agora vamos lá investigar estas pegadas, temos uma pessoa que passou por aqui, vem a pegada naquele sentido e com sapatos também naquele sentido e agora vem de volta, já se nota aqui uma pegada que vem de lá e os sapatos deste lado aqui como vem, outra pegada, a parte da frente mais assente, quando faz a tração, Vamos lá. Agora vamos lá continuar. E aqui temos pegadas gaivota. Como estão a ver, as pegadas os dedos da frente encaminhar caminhar. Em aquele sentido chega ali, volta, vai, continua para aquele lado. Uma gaivota. as pegadas. Chegamos aqui a esta parte. Uh, Jogo eu que a partir daqui para a frente já é a parte naturalista do pessoal com menos roupa vamos lá ver já gosta de andar ao natural como vê ao mundo, como costuma dizer vamos lá ver o outro lado temos aqui uma arte Há algum tipo de arte? Há algum tipo de arte? um arco de pesca tronco de uma árvore a cascata fica já ali, daquele lado estão a ver... Fica ali, depois daquele cajato lixo. Vamos lá ver ao fundo. Vamos lá continuar. Né? Estamos no verão. Em setembro é verão ainda. Aqui na Europa. No nosso país, não sei como é que é, mas aqui é. Vamos ver ali. Há uma água que já deixa porém em Costa até assim pequenos maré vazia Fica ali, daquele lado. Aqui mais uma correu aqui por aqui embaixo. Não sei se tem água se não. Mas que é capaz de não ter. Tem. Tem água. Como estão a ver meus amigos, esta cascata, fonte, bica, o que é que é queiram que é que chamar. Vejam bem. Uh, isto é uma praia naturalista, como eu estava a dizer, é a praia norte do Malhão desde 2019 é oficialmente. Além disso aqui no Concílio de Mira, também existem os alteirinhos desde 2008 e depois existe o estabelecimento do alojamento local da Samo... SAMO Natura, nature, é, para na Praia de São Luís, desde 2010, onde também é possível fazer naturalismo. ver, até corre bastante água. É pá, está pica! A água vem dali de cima. Meteram este tubo para canalizar a água melhor para esta zona. Então, temos ali uma coisa despida, né é? Não vamos para ali ver o rabiaste do ele. Mas deu mas para entender logo. Agora corre pouco, como estamos no verão. Mas dá para. Melhorar. em vez da água escorrer por ali abaixo. Então. É, com esta queda d'água, caso chamemos a fonte, a é, gente tem isto não, no parte que tinha sombra, aqui na face, como é que é, fonte com esta queda d'água, de é, nos despedimos, obrigado por assistir e que sejam felizes. A prover, ah, para, não é só, não é disse, isto é uma praia naturalista, convém não. não andar aqui vestido, não é? é pronto, despirem-se. É, as pessoas se metam despidas, não é? E não andar aqui a filmar, não é? Não viemos praticamente de manhã para não. para não estarmos aqui a filmar as pessoas, não é? Não, não convém, não é? Estar, as pessoas têm a sua própria privacidade, como é óbvio. Por isso já sabem, se passarem aqui para esta praia, pelo menos caçam-se para baixo, fate bem de fora e sejam, sejam livres. Corram em NUS por todo lado, praia bastante grande, podem correr em Luz aqui à vontade. É? Valeu!